Você pediu e a gente atendeu. Nós vamos responder nesse vídeo as sete perguntas mais frequentes sobre o WhatsApp Business. Pode comemorar! Bom dia, boa tarde, boa noite! Como vai você? Você está bem? Para você que está presente em qualquer lugar desse mundão e quer saber sobre o WhatsApp Business, vamos responder as sete perguntas mais frequentes feitas pelos empreendedores, que tem aquele receio Aquele medinho que não cala mas que quer saber algumas informações antes de mergulhar de cabeça neste novo aplicativo. Que não é tão novo, né? Vamos combinar. A primeira pergunta, quem pode usar o WhatsApp Business? Só essa pergunta já vale todo esse vídeo. Então se eu fosse você, eu ficaria até o final e já curte, compartilhe esse vídeo para aqueles amigos, colegas que precisam desse conteúdo que realmente ele é importante para os seus negócios usando a ferramenta do WhatsApp Business. Então vamos lá. Tindelungas, ele foi desenvolvido para atender as necessidades das pequenas e médias empresas. Com ele fica mais fácil de exibir os seus produtos e serviços e responder perguntas enquanto os seus clientes fazem as compras. Além de, claro, se comunicar com eles. Se você é um profissional autônomo, possui um pequeno comércio ou é prestador de serviços, então está mais do que na hora de você usá-lo para ter acesso a mais recursos que vão te ajudar para caramba. Mas Marta, quais recursos? Eu já não tenho isso no WhatsApp normal? Nananana. Vem comigo que eu vou te explicar. Ahá! Se você ainda não viu nosso post sobre as 5 vantagens reais em ter o WhatsApp Business, vai lá dar uma olhada, pois ele responde essa sua pergunta. Vamos continuar. A segunda pergunta, e que eu tenho uma vontadinha de pegar você pelo pescocinho. É pago? É confiável? Para as duas perguntas tem uma única resposta, sim. É seguro, é confiável e não é pago, é grátis. Só que fica de olho, só baixa o original e dá a pouco a gente vai te mostrar como. Segura aí. A terceira, como instalar? É moleza, me acompanha. Você vai até a sua loja de apps no seu celular, já pega o seu celular aí para fazer isso junto comigo. Seja App Store ou Play Store. A Play Store é caso você tenha um sistema operacional no seu smartphone Android. Alerta importante. Põe aquela alerta aqui na tela para você depois falar que eu não te avisei, não te avisei, hein? Se você já tem instalado do whatsapp normal cheque antes como fazer o backup para não perder as suas conversas e depois que você instalar o whatsapp business você fazer essa migração dessas suas conversas para você não perder nada ok então faça o backup antes para ter a segurança de quando você for instalar o whatsapp business tá tudo lá normal põe na tela agora que eu vou fazer com vocês vamos lá eu vou usar a Play Store aqui do Android então tô aqui na Play Store eu vou digitar o WhatsApp Business, ele já autocompleta. Clique no botão de instalar, abre o aplicativo. Antes de prosseguir, leia atentamente as instruções e preencha. Se quiser, pare o vídeo e depois continue. Você vai em configurações, está escrito ferramentas comerciais, clica aí e explore o que há de novo. Novamente o que eu te falei na primeira, na primeira resposta da sua pergunta. Vai naquele post anterior de cinco vantagens reais para você ter o WhatsApp Business, que ele faz um apanhado geral do que você que lá a gente mostra como usar os recursos, esses novos recursos que você tem aqui no WhatsApp Business para beneficiar o seu negócio. Combinado? A quarta pergunta, essa daí deixa muita gente cair, caindo da cadeira. Vou até tomar um chazinho usar o WhatsApp Business no computador. Tem gente que vai assistir esse vídeo e vai tá, mas Deixa o pessoal que não sabe Avisa o pessoal Se você tá vendo isso E você sabe que o seu tio lá Lá daquela vendinha e tal Não sabe mexer nisso Manda esse vídeo pra ele Eu vou te ensino, eu ensiná-lo Eu vou ter calma Paciência de ensinar pra ele O bom da versão do computador É que quando você está No seu negócio Usando o computador do notebook A tela é bem mais tranquila para você ver na sua tela do notebook Ou do seu desktop Do seu computador E também o teclado é mais fácil fácil né gente é bem maior para também responder para os seus clientes a primeira forma de usar é o WhatsApp Web você não vai precisar baixar nada nesse caso você vai abrir o seu navegador você vai digitar web.whatsapp.com para quem está assistindo esse vídeo pelo Instagram, a gente vai deixar disponível na bio E para as outras redes sociais, a gente vai deixar o link na descrição De qualquer forma, vai estar tá aqui escrito na tela Por isso, vamos à instalação, de novo, vem comigo na tela Então, abre o navegador web.whatsapp.com Você vai... se você estiver usando Android, você vai em configurações, WhatsApp Web E você vai pegar a sua câmera e vai apontar para o QR Code do web.whatsapp.com e pronto, fechou. tá? Agora, para você que usa o Apple, vai em configurações, aparelhos conectados, conectar um aparelho, aponte novamente a câmera para o QR Code do web.whatsapp.com e pronto. Agora a segunda forma é baixando o aplicativo diretamente no seu computador, seja pelo site do WhatsApp, whatsapp.com/download, tá aqui na tela também. Também pode ser diretamente na sua loja de aplicativos. Fora esses locais, Nunca baixem o WhatsApp por qualquer outro site. Isso é para a sua segurança. A quinta pergunta. Posso ter o WhatsApp Business no computador e no celular ao mesmo tempo? É seguro? É confiável? É possível você usar o seu aplicativo do WhatsApp Business em até... Quatro aparelhos, desktop, notebook, celular e fixo, por exemplo, daqui a pouco eu vou falar do fixo, ou seja, você pode ficar conectado no computador da sua casa, por exemplo, e no trabalho simultaneamente. A empresa do Marquito ressalta que a segurança do usuário será mantida, uma vez que, eu vou abrir um parênteses aqui, cada dispositivo complementar será conectado de forma independente, mantendo o mesmo nível nível de privacidade e segurança por meio de por meio de cri, criptografia de ponta a ponta. Fecha parênteses. Então, se você precisa que seu funcionário responda as mensagens da empresa de maneira independente, isso é possível. A sexta pergunta, essa eu acho que vai explodir a sua cabeça é possível ter o WhatsApp Business no meu telefone fixo? Sim, é possível, você já deve ter visto, você até olha e fala, hum, que estranho, é um número fixo aqui no meu WhatsApp. É ideal para empreendimentos que não usam o telefone celular como forma de contato, mas que querem receber mensagens direta de clientes em um smartphone. O processo é praticamente o mesmo do que no celular. No entanto, é preciso receber um código de verificação por ligação telefônica no seu fixo para que a conta seja criada. Feito isso, o mensageiro funcionará no celular normalmente recebendo alertas e chamadas telefônicas dos clientes. Agora a sétima e última pergunta, super frequente para quem quer instalar o WhatsApp Business. Como é que eu vou manter todos esses dispositivos que eu instalei seguros? O que é que eu devo fazer? Bom, existem muitos golpes por aí para sequestrar seu WhatsApp, mas todos eles requerem a sua interação. Portanto, aqui vale a dica de sempre. Não clicando em links suspeitos de mensagens recebidas, mesmo vindas de alguns contatos. Desconfie sempre e configure a autenticação de duas etapas, disponível nas configurações para segurança adicional. Cuidado com as mensagens que também são entregues via SMS, geralmente ofertando para que você recupere a sua senha no WhatsApp. Lembre-se, se você não pediu isso, o WhatsApp não envia nada para você, então fique de olho. Vou pedir de novo para você dar o seu like, curtir, compartilhar. Agora, se você quer alguém porreta para cuidar das suas estratégias de marketing para atingir assim mais clientes, entre em contato conosco. Dá um, um oi, dá um alô aqui nos comentários que a gente conversa com vocês. Por hoje é só, então um beijinho e tchau!